Fala galera, beleza? No vídeo de hoje trago para vocês mais um episódio da nossa série sobre tudo da plataforma de investimentos Binomo. Para quem não conhece a plataforma, basicamente é essa que você está vendo na tela. Ao longo de todo esse vídeo vai ter um QR Code, onde você pode estar tá acessando diretamente aqui a Binomo. Ou se você preferir, você pode estar tá indo diretamente aí pelo link no comentário fixado, ok? E a plataforma, para quem ainda não sabe, funciona da seguinte maneira. Através da análise gráfica, você tem que decidir a tendência do gráfico, se ele vai para cima ou para baixo, e você acertando a sua análise, você obtém o seu lucro. E enfim, basicamente eu tenho feito uma série de vídeos aí sobre a plataforma, né? E cada episódio tem um tópico, e você assistindo todos os vídeos, você vai entender tudo da Binomo, desde o iniciante até o mais avançado. Então aí nos cards vai ter todos os episódios, tá? Estamos no sexto episódio. E hoje a gente vai falar sobre, será que a Binomo é confiável? Dá para você sacar o dinheiro que você depositou? Dá para você sacar os seus lucros? A gente vai falar sobre isso agora, entendeu? Então, beleza. Primeiramente de tudo, né? Você já sabe que aqui tem as operações, né? Já fiz vídeos mais detalhados, por isso que é importante você assistir todos os vídeos. Então, a gente já falou sobre operações, já falou sobre depósito, já falou sobre saque, mas hoje a gente vai ver prova de saque tá? Mas enfim, vamos recapitular primeiramente aqui, ó, você tem a conta real e a conta demo ali em cima, né? Então a conta demo é um dinheiro para teste então é sempre legal você testar antes de depositar, você primeiro fica craque na conta demo, depois aí você pode é, ir a conta real, isso seria o ideal, né? E a conta real é o seu dinheiro de verdade ali, o depósito mínimo de 40 reais, e para você depositar tem ali o botão depósito, então no canto superior direito, depósito, vocês podem estar tá vendo aqui, você seleciona o seu país, que no caso aqui é o Brasil, e aí você tem diversas maneiras de depositar PIX, transferência bancária, boleto, PicPay, pode ser aí na lotérica, pode ser por criptomoedas, beleza, depositou, né? Depois de depositar, temos aqui a parte de saque, né? Mas a gente vai ter um limite de retiradas de 24 horas, né? Quando você é iniciante na plataforma e você aumentando o status aí, como vocês podem ver aqui, ó, status... Aumentando seu status, você consegue sacar mais frequentemente. Por isso que é legal você ser VIP, por exemplo, uma plataforma, Gold, né? Enfim. Aí, basicamente, aqui no saque, eu fiz um saque, tá? No último episódio, você pode acompanhar. Fiz um saque de R$40. Então, basicamente, eu coloquei aqui 40, aí você pode selecionar o método de saque, pode ser transferência bancária ou PIX, coloquei PIX, aí eu cliquei em solicitar saque, e basicamente tem lá no último vídeo para vocês verem, aí você coloca o tipo de PIX, coloquei CPF, aí eu coloquei meu nome completo, o meu PIX CPF, e basicamente solicitei a retirada. E aqui em histórico de transações, vamos conferir agora se essa retirada foi feita, né? Vamos ver, a Abnovo pagou? Vamos conferir agora, deixa o like se você tá curioso, e vamos clicar aqui. E como vocês Podem ver, sim, pagou, ok? Então aqui tem o depósito que eu tinha feito no dia 6 de junho, né? E agora no dia 20 de junho eu saquei 43 reais. Olha só, aqui então aparece que eu solicitei esse saque no dia 20 de junho e no dia 20 de junho mesmo já foi completado. Então eu solicitei dia 20 de junho às 18h11, né, 6h11 aí, e logo às 18h33 já tinha sido completado, ou seja, em 20 minutinhos, ok? Eles falam aqui que pode demorar até em 3 dias, mas em 20 minutinhos já foi feito aqui o Pix, ok? Então, cara, muito top, né? Eu sei que muita gente fica com medo, né, tem diversas plataformas de investimentos ruim aí no mercado, e às vezes as pessoas ficam com medo aqui, né? Mas vocês podem ver que a Binomo paga certinho, né? Me pagou, foi rápido, né? Primeiro ponto, foi rápido. Pagou certinho a quantidade, sem taxa, né? Porque foi Pix aqui, então não teve taxa, então foi tranquilo. E, obviamente, eu sei que vocês também querem uma prova mais real, porque aqui na Binomo alguém poderia manipular. Então, a prova aqui verdadeira na tela pra vocês verem, ok? Então, a prova real aqui no meu aplicativo bancário aqui, do meu aplicativo do Itaú, vocês estão vendo aí, realmente pagou, ok, galera? Então, então, realmente, né? Assim, não precisa se preocupar porque paga tudo certinho, né? E é basicamente esse o vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje é mais realmente mostrando essa prova de saque para poder deixar realmente vocês tranquilos, tá? Porque eu não tô trazendo aqui uma plataforma que tá fazendo alguma coisa errada, uma plataforma totalmente certa, né? Que está pagando, totalmente bonitinho. E é basicamente isso, ok? E para fechar, só tenho que avisar vocês que a plataforma é para maiores de 18 anos, né? E existe sim o risco de perda de capital, por isso a nossa ideia é estar estudando, aprimorando nossas estratégias para a gente estar tá buscando o lucro lucro, beleza? Mas é isso aí galera, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!